Manta. Então galerinha, bom dia novamente Novamente não, mas que chego para ver esse vídeo Tá vindo só um aqui Acabei de dar uma bicuda na minha GoPro Derrubei ela no chão E agora a gente vai lá na Jorge Amado Vai estudar para pós Terminar um trabalho de gerenciamento De portfólio de projetos Bicho é meio complicado, assim, complicado pra gente que não tem o, o expertise necessário pra realizar essa tarefa. Que a é gente a gente levantou oito projetos, fictícios, claro, né? Então, levantou oito projetos, daí tá a gente... A viabilidade de custos, dizendo quanto vai ser o investimento, quanto vai gastar por ano, qual vai ser o retorno de, do investimento, é, o valor líquido rentável, e a partir daí. Começa a levantar os outros dados que serão importantes na seleção de quais projetos serão executados primeiro. Isso é assim que dizer é, em quanto tempo ele será executado. Essa questão de quantos meses vai levar do início até o fim na implementação e assim o que define se o projeto vai ser implementado rapidamente ou não são dois fatores é o fator tempo e tempo e é dinheiro né resumindo tempo e é dinheiro tempo se ele leva pouco tempo para ser implementado e a questão de custo que é mais o, o fator de, do retorno do investimento. Então, se é um, um projeto mais lucrativo, então quanto, quanto mais tempo você passa sem implementá-lo, é, você está perdendo dinheiro. Né? Ah, aquilo é um rádio. Então, nós vamos para lá. A antiga casa. um radar aqui. Não tem mais. Pronto, agora aqui a gente se mantém à direita. Mentira aqui à esquerda. Rale deve estar ali embaixo. 8h29, tinha que estar lá 8h30, mas tudo bem, nossos colegas são compreensíveis, eles vão entender nossos poucos minutos de atraso. Bom, antigamente tinha um retorno bem aqui. Ó. Ota, Rapaz, é, paralela aqui não né, tem muito o que expandir, viu? Esse canteiro central dela é largo pra caramba. Dá pra fazer muita coisa aqui, despreocupado. Tem esses desníveis aqui, né? Mas isso aí é besteira, né? Atenção, há um quilômetro no novo acesso para a Orlando Gomes Até ah, tá, a camisa. Agora a gente vai entrar aqui. Os motão, ah, como a gente não gosta desse motão, não tem diferença. A gente gosta mais de motinha marota, puladora de quebra-mola. Será que é na Lero? Como é que entra esse negócio? Vamos lá O cara se assinou ali igual a cara dele, toda torta. <risos> Eu vou botar a minha por aqui. Bom, galerinha. Vamos ficando por aqui. Quando te acabar a gente volta pra área 1. E a gente se fala. Valeu!